Hey guys, what's up? Aqui é uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante, com conteúdo que você vai utilizar de verdade no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E me diz aí, você sabe o que significa essa expressão que você está vendo aí na tela? Você sabe como pronunciá-la? Então acompanha esse vídeo que eu vou te explicar tudo isso. Gente, a pronúncia correta é I know it by heart. I know it by It by heart, do jeito que está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Essa expressão é equivalente em português ao eu sei isso de cor, sabe? Quando alguém fala alguma coisa para você, você ah, fala eu sei isso de cor. Então, ela é usada com esse sentido. A aplicação numa frase: Hey, I know this poem by heart. Ah, e antes desse vídeo terminar